Oi, gente, hoje eu vim trazer uma resenha do novo lápis de cor que eu comprei. Esse aqui. Eu ainda não testei ele, mas eu já sei que ele é bom. Ele veio com esse papel. E veio com esse caderno também, que é falando algumas coisas a respeito do lápis. Não. Aqui é mostrando o material da Faber que eles têm. E aqui as caixas de lápis. Vou pegar uma perto. A minha é de 24 cores. E aqui é mostrando as tonalidades de cor que tem. Um, as escritas dele falando não tem em português, tá? O mais próximo que tem é o espanhol. Aqui. Que é, os lápis uh, pastel para artistas pitch aderem a muitas superfícies ásperas como papel, papelão, madeira e pedra. Um fundo colorido pode modificar de maneira muito interessante o caráter cromático de uma obra, tá? mas o espanhol é bem próximo do português, então não dá para entender tranquilamente. Vou um, pegar um aqui pra fazer uma comparação. Deixa eu ver aqui. Ó. Comparado com o lápis normal da Faber, ó. Então, o valor dele foi 160 reais, não incluindo o frete. Nossa, é um pouquinho caro, mas o lápis é bom, então dá pra levar em conta, né? Eu vou testar pra vocês, pra mostrar. É só essa fileira que tem. E aqui tem a tampa da caixa. É caixa metálica, né? Que é bom. Que não tem perigo. Nenhum. Eu já deixei um desenho pronto pra usar ele e testar e mostrar pra vocês. Isso aqui é do cono. Uh, não é uma folha de eu fiz comum. É uma melhor, só que eu não me lembro não. Ela é mais grossa do que uma comum. Isso né? aqui é uma comum. E essa aqui é melhor, mais grossa. É uma folha comum, qualquer coisinha já amassa, pode rasgar. E essa aqui aguenta bem mais é, ah, os lábios e não vai ter perigo de afundar a folha como acontece com a folha de ofício. Vou pegar aqui um lápis pra mostrar. Felizmente na minha cidade não tinha esses lápis, então eu tive que encomendar, né? Mas todos os lápis que eu quero comprar não tem aqui. Deixa eu dar um só. Ó. Ele fuma. O que é algo muito bom. Eu vou testar né, os lápis no desenho do Kona e já vou mostrando pra vocês como é que vai ficar. Então, eu tinha começado aqui pra mostrar, mas eu acho que não, não vai dar um chance, sabe? Se eu pegar no olho, eu acho que eu mostro mais. Vamos ver. Tá. Então, eu vou começar com cor de pele. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse lápis famoso, não pessoa brasileira, então eu acho que é bom eu falar, porque é um lápis bom, que ajuda mesmo na pintura. Então, tá bom. É bem forte, mas eu acho que trabalhar só com eles não vai dar muito certo. Só vou pegar outro lápis, fazer o pelo menos o contorno no olho e você esqueça para acrescentar a cor. Peguei o lápis preto da Atriz, que já está acabando, e o marrom da Fábio. Eu vou marcar bem o olho dele Aqui na foto mesmo O olho dele não tá com Tudo feito. Assim que eu terminar de preencher O olho dele eu Volto Pronto, preenchi tudo eu quero pegar o cinza e passar aqui dentro. Esse aqui é o da Atriz, no marrom. Porque o lápis da Atriz é bem mais pigmentado do que o da... fábio esse aqui, ó, é da Tricks, ó. Esse é marrom. E esse aqui é o da Faber. É uma diferença, ó. E esse aqui é o da Caixa Nova. O único que suma é ele. O resto, não. Eu vou ir fazendo e conforme eu vou falar alguma coisa, eu deixo. coisa que eu notei é que esses lápis aqui não pego em cima de dos outros lápis que não sejam da mesma caixa que eu tentei aqui passar o focho e ele não pegou a, a cor esse aqui é o três que eu peguei Branco pra ver se ele mistura. Olha, mistura. Coisa tá boa. Achei que não ia misturar. Mistura muito bem. Ponto tá positivo. deu um acidente. Vou encher a cara dela. Acho que porque tá com muito zoom, o coisa tá mostrando defeito. Não tá é tão assim. <risos> Se eu diminuir o zoom. Porque até a câmera tava muito perto, mas. Não tem. Não fica com defeito, não. Então é assim que fica melhor. lápis para testar, só no olho e esse é o resultado. Mas eu tive que misturar outros lápis, como da 3, da Faber não foi só a caixa de 24 que eu usei. Achei que ficou tão assim quanto eu esperava, mas eu acho que eu ainda não tô acostumado a usar os lápis. Depois que peguei a prática, é tranquilo. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Achado o lápis interessante. Se gostaram, deixem um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!